E aí, gente profunda, você gosta de pular carnaval? Nossa, imagina se você é daquelas pessoas, então, que fica uma semana pulando carnaval. A sua energia vai pelo ralo, né? Eu vou te ensinar um truquezinho incrível com uma erva que você pode levar no bolso para que você se mantenha em equilíbrio durante esse período de carnaval. Então, você pode pular carnaval e se manter saudável e equilibrado com essa dica que eu vou dar. Fica comigo. Solta a vinheta, pessoal! Carnaval é que nem gosto, cada um tem o seu. Eu, por exemplo, no período de carnaval, gosto de ficar mais introspectiva, ir para um sítio, ir para o mato, matutar, escrever, produzir. É um período que eu gosto de fazer essas coisas. Tem gente que se prepara o ano inteiro para o carnaval, que faz fantasia, já começa a fazer fantasia em agosto, em setembro, né, para o carnaval, começa a ensaiar, dança, ama a festa... E realmente, assim, poucas vezes eu senti uma emoção tão grande quanto estar presente, né, no momento ali que uma bateria de escola de samba tá tocando, é uma coisa que toca o coração da gente. E eu acho que quem faz parte de escola de samba, quem vive essa vida e ama, tá tudo bem. E quem gosta também de meditar, de se retirar, tudo bem. E tem muita gente que gosta de participar de blocos nas ruas ou de ir em bailes de carnaval. E muitos enviam perguntas para nós, ah, eu gosto do carnaval, gosto do carnaval saudável, vou para dançar, só que eu sinto que a minha energia é sugada. Por que, que acontece isso? Porque, gente, carnaval é uma época que o psiquismo fica muito carregado. Porque parece que as pessoas esquecem da vida, esquecem dos problemas e tem gente até que termina relacionamento para poder passar o rodo na época do carnaval e pegar tudo que vê pela frente. Com isso, é, o psiquismo, que é a atmosfera né, que nos envolve, a, a psicosfera ela fica desequilibrada, porque é como se a vida se desorganizasse. Ninguém mais vai para o trabalho, é feriadão... As pessoas querem curtir ao máximo, as pessoas ficam malucas, elas bebem demais, elas se drogam e aí meio que a vida se desorganiza e se cria uma massa né, de festa, mas também de violência. Também tem morte no carnaval, tem mais acidente de trânsito. Por quê? Porque a energia do planeta fica desequilibrada. Quantas vezes acontecem enchentes na época de carnaval, acontece tsunami, acontece um monte de desastres naturais, né? Porque a energia está desequilibrada. Então, respeitando as vontades aqui e respeitando você que gosta de pular carnaval, que gosta de dançar, que gosta de ir num bailinho ou que gosta de ir num bloquinho, eu vou dar uma dica para você se proteger dessa energia desequilibrada, dessa energia maluca que se instaura na época do carnaval. Tem uma erva que você pode colocar no seu bolso, uma folhinha, ok? E tem que trocá-la todo dia, tá? Não dá para usar a mesma folhinha para pular carnaval uma semana inteira. Você tem que trocar ela todo dia, porque ela absorve essa energia densa. Essa erva chama-se... Louro! Não é o papagaio. É a planta louro, aquela que a gente põe no feijão, muitas vezes. Ela tem uh, um poder né, de afastar de você energias densas, energias qualificadas, ok? Então, vamos ver aqui as propriedades do louro no nosso livro da fitoenergética, que a fitoenergética estudou, né, 118 plantas e o louro está entre essas plantas. Então, vamos ver aqui o que, que o louro faz. Cadê o louro? Está aqui. Então, o nome dele é Laurus nobilis, né, toda planta ela tem um nome científico, Tá? É, por que que é importante a gente saber o, no, o nome científico? Para quando a gente for comprar, não comprar a planta errada. Às vezes te vendem, sei lá, chapéu de couro e é pariparoba ou cavalinha. E você não sabendo identificar, se você tem o um nome científico, você compra a planta certa. Porque o nome popular varia, mas o científico é sempre o mesmo. Então, o louro se chama Laurus nobilis, tá? Ele é uma planta pura que atua no sétimo chakra. O que que isso quer dizer?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 Então, o louro vai te ajudar a purificar a sua energia, a manter a sua energia equilibrada no lugar onde você estiver. Inclusive, não só no carnaval, mas qualquer situação né, que você precise de proteção espiritual, que você precise afastar energias densas, ter uma folhinha de louro no bolso é a salvação da lavoura, tá? Então, ou você compra um pezinho de louro né, plantado num vaso, ou então você pode comprar ele desidratado e colocar no seu bolso que ele vai fazer esse efeito de te proteger, como se ele fosse um patois, como se ele fosse um amuleto também, né? Porque além de proteger, ele vai trazer a força da energia divina para o seu momento presente, tá bom? Então esse é o conselho que eu dou. Se eu pudesse te dar um bom conselho, seria, né, vai para o mato. Porque nessa época de energia louca, desequilibrada, o bom é você ficar em contato com as plantas, ficar na natureza, porque isso vai te trazer uma revitalização no nível que você não consegue nem imaginar. Agora, se você é doido por carnaval, não vai pular carnaval sem levar a folhinha de louro, tá bom? Então é isso, desejo um feliz carnaval para todos, um feliz feriado para todos, né? seja do ma no mato, seja no bloquinho, leva o louro junto com você que vai te fazer muito bem. E também lembra de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui para se inscrever, ok? E também se você puder deixar o seu like, deixar seu joinha e colocar um comentário aqui, eu vou adorar, tá bom? Grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.